Na semana anterior, nós fizemos um vídeo falando sobre sangrias. Se você não viu esse vídeo, clica aqui no card que você vai conseguir acompanhar. E nós tratamos sobre diversos aspectos. E agora, a gente vai continuar com essas dicas para ajudar dentro da sua casa lotérica. Outra coisa muito importante para você fazer em relação às sangrias, é que elas sejam feitas para não deixar o dinheiro no caixa, como eu já disse. Mas uma outra coisa também é muito importante. Sempre que você receber um grande numerário de valores, você já faz ela imediatamente, você evite utilizar valores acima do limite do caixa. Por exemplo, se você está recebendo várias contas de um mesmo cliente e ultrapassou o valor que é limite daquele caixa, já faça a contagem de dinheiro, deixe o dinheiro em cima do seu caixa e já faça essa sangria o mais rápido possível e até Evite colocar esse dinheiro na sua gaveta, assim você ganha tempo fazendo o dinheiro sair do seu caixa e você ter mais segurança e mais tranquilidade. Já vi muito erro de ficar 5, 10, 15 mil reais na gaveta de uma operadora de caixa. Neymar, tô falando pra minha operadora de caixa que tem que fazer essa sangria e ela não está fazendo. O que fazer? Bom, é muito simples, aliás, não é tão simples, mas precisa ser feito. Se porventura você está dando uma ordem para ela tirar esse dinheiro do caixa e ela não tira, você precisa fazer a advertência verbal. Já fez a advertência verbal e não adiantou? Pois é, ela tem corresponsabilidade no valor que está no caixa. Então, ela precisa assinar uma advertência por escrito de que você está advertindo ela, de que ela está ficando com valores superior ao que são cobertos pelo seu seguro e a partir dali ela é corresponsável sim a respeito daquilo. Se ainda assim ela não respeitou, infelizmente cabe justa causa e você pode demiti-la, afinal ela está colocando a segurança da sua empresa, do seu negócio, à mercê e isso não pode acontecer. Faça tudo de acordo com o que a lei recomenda, pois caso contrário, empresário lotérico, você está assumindo a responsabilidade que é da sua funcionária, ok? Dito isso, tenho mais uma dica para você, sempre que você for entregar o envelope da sangria para o empresário lotérico ou para o gerente da lotérica, ou seja, lá na retaguarda, se faz muito necessário que você mostre para a câmera que estiver mais próxima desse acesso a informação. Por exemplo, se você estiver pegando esse envelope que você fez a sangria e vai colocar no cofre boca de lobo da casa lotérica, mostre para a câmera que você está depositando um envelope por vez assim você facilita o controle e até mesmo verificações na câmera para não dar problema para você exemplo se você acaba de tirar ali, por exemplo R$ é, 3.800 reais do caixa então você vai fazer ou de 3.500 ou de 4.000 mas se você for fazer em dois envelopes de 2.000 por exemplo Coloque um envelope no cofre Boca de Lobo e depois você coloca o segundo. Assim fica mais claro que você está fazendo o controle corretamente. Uma outra dica é que se você for tirar, por exemplo, 4 mil do seu caixa, você pode fazer 1.500 de uma retirada e 2.500 da outra retirada. Neymar, por que eu não posso fazer dois envelopes de dois? Observe o que eu acabei de falar. Fica confuso até de entender e na hora de falar, porque são informações repetidas. Se você faz de valores diferentes, você facilita na hora de controle, inclusive quando você mostra a informação, à face do envelope, com o valor e com o nome para a câmera que está filmando. Neymar, não dá para ler da câmera. Talvez não dê, mas vai facilitar no controle da sua casa lotérica. E falando em controle, se você utiliza o Agile, você sabe que isso facilita muito o seu trabalho, pois dentro do nosso sistema, você pode fazer cada uma das retiradas diretamente dentro do celular que você utiliza na casa lotérica ou até mesmo de cada uma das suas operadoras de caixa. Afinal, os seus dados estão seguros dentro da sua casa lotérica ou até mesmo em nuvem, de acordo com o que você está utilizando o nosso sistema,